Ai, eu nem pedi nada! deixa me logo a pata! Dá-me outra! LINDO! Dá-me outra! Dá-me esta! Dá-me esta! LINDO! E agora é outra! E agora a outra! Dá-me outra! LINDO! Ai, que lindo! Tem esta! E esta! dá lá esta! Ai, que lindo! Outra vez esta! E eu já estou a comida a seguir! Mais um! Mais um! Dá-me mais esta! Dá-me esta! Ai, que lindo!